tudo bom pessoal hoje super cedinho passando lá um carro da polícia aqui na frente de uma escola bom hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que, que me deixaram indignados né ultimamente eu tenho falado bastante sobre as minhas indignações com o Brasil parece que a cada semana as coisas elas elas a gente pensa que elas não podem piorar mas elas elas conseguem piorar mas vamos lá eu vou fazer um vídeo aqui também tentar Ser o mais leve possível aqui para vocês entenderem e a gente debater quem concordar ou discordar, deixa aqui na descrição, por favor, porque eu acho que é importante para as pessoas começarem a abrir um pouco a cabeça e começarem a entender como as coisas, infelizmente, funcionam no Brasil, tá? Eu vou, vou falar sobre algumas notícias que eu recebi. A, a primeira delas que eu fiquei, eu fiquei até feliz e de certa forma decepcionado e eu vou explicar para vocês por que eu fiquei decepcionado fiquei feliz porque a juíza é, não acolheu o pedido de arquivamento do Ministério Público Federal é, a juíza que inclusive substituiu o Sérgio Moro ela achou que estava muito cedo para encerrar a questão ali e ela achou que o processo deve continuar um pouco mais com relação a, ao PCC ao plano do PCC né a investigação do plano do PCC que pretendia aí, é, extorquir algumas pessoas, sequestrar algumas pessoas, inclusive o Sérgio Moro, e até é, matar algumas pessoas. Aí vocês me perguntam, falam: poxa, o Ministério Público está errado, isso é um absurdo, porque eu, como assim o Ministério Público quer encerrar um caso desse? Aí é que vem na minha na questão, eu fiquei feliz por essa parte da juíza não encerrar, é, mas eu como advogado falo para vocês que isso é uma coisa que me frustra muito e eu venho criticando muito essa questão da legislação no Brasil. Já falei muitas vezes aqui e não entra na minha cabeça algumas coisas, né? Porque realmente o Ministério Público Federal tem razão. Isso aí não houve sequer a tentativa desse crime. Houve os atos preparatórios, né? ou seja, planejamento, isso, aquilo, mas não foi sequer colocado em prática. E como não foi colocado em prática, não há o crime, nem tentado. Então, de certa forma, de certa forma não, legalmente, de acordo com a legislação brasileira, você planejar matar alguém, é, comprar a arma para matar alguém, comprar o veneno, comprar o, o que for, não é crime a menos que você efetivamente tente matar essa pessoa. E aí, cabe da sorte da pessoa. Se ela tiver sorte de você só tentar e não conseguir, ótimo, ela continua viva. Se não, ela está morta, aí ela vai pagar pelo preço. É um grande absurdo que existe é, na minha concepção na legislação brasileira, tá? Sou totalmente contra isso. Eu acho que se a pessoa já teve a intenção e tomou qualquer iniciativa para que isso acontecesse, é, isso para mim já, já configurou a intenção dela e se não o crime executado, o crime não aconteceu por outras situações, mas iria acontecer. Tá? Então assim, é... eu particularmente não sou muito a favor dessas liberações absurdas da legislação brasileira. Né? Então você planeja aí um, um homicídio contra um senador da república, um sequestro, arquiteta tudo, movimenta todo mundo, combina com todo mundo. Dois dias antes a polícia descobre e fala, não, não vou deixar isso acontecer porque senão o cara vai morrer. Não, não, não. Então não teve crime. Está todo mundo solto para eles tentarem novamente depois. Ou vocês acham que não vão tentar novamente depois. Então, eu acho que a juíza fez bem para dar mais tempo para essa questão da investigação. Para, pelo menos, aí tentar achar alguma outra questão aí que possa efetivamente ligar essas pessoas aí e fazer com que elas respondam né? pelo que elas fizeram. Eu não acho que deve haver um excesso de condenação de pena mas eu acho que deve ser sim aplicada a pena, né? Então meu ponto gostaria de ouvir a opinião de vocês. Outra questão que me deixou bem bem surpreso mesmo, né? Foi saber que o, o presidente Lula já tem nós estamos aí no terceiro mês de mandato ele já tem sete pedidos de impeachment. Talvez aí quatro deles eu acho que seja um pouco de exagero. E olha, não tenho nenhuma simpatia com Lula mas eu acho que quatro ali foram um pouco exagerados, mas três eu acho que faz... Esses três fazem total sentido, tá? E eu vou me, me surpreender se não forem levado a, levados à votação. Mas vamos lá. Brasil, para se surpreender, é algo bem difícil. Mas o que me chamou também bastante atenção aqui foi a questão do, do nosso ministro da Justiça. Eu já... já, já... Tinha aí algumas informações do, do Flávio Dino há bastante tempo, já, já via algumas outras coisas dele. Quando ele foi nomeado ministro da Justiça, eu particularmente acho que um ministro da Justiça deve ter aí realmente um, um notório conhecer é um notório conhecimento jurídico, eu acho que é uma pessoa que deveria ter aí uma, uma imparcialidade, porque se você vai ser justo, até o próprio símbolo da justiça, teoricamente, é a balança, né? É o, é o peso para não pesar mais para um lado e nem pesar mais para o outro. Mas a gente vê nitidamente que o ministro da justiça, de justiça, não tem muita coisa não. E eu vi um vídeo do Kim Kataguiri, que eu vou deixar aqui embaixo até para vocês assistirem, é, eu acho que o Kim ele é jovem ainda, já falei isso aqui, eu acho que às vezes ele, ele se anima demais, mas é, eu acho que ele tem aí uma, uma boa intenção, vamos, vamos dizer dessa forma aí, uma boa intenção é, de pelo menos questionar tudo, e quando a gente é, tem essa... essa essa vontade de, de questionamento, eu acho que cabe a nós, que não somos políticos, ele como político tem esse dever, é, eu acho que cabe a nós, como não políticos, escutarmos, né? pelo menos tentarmos ouvir aí o que essas pessoas estão falando ou no exercício do trabalho delas estão tentando cumprir o trabalho delas, para que a gente pelo menos tenha uma informação um pouco lá e um pouco cá. Mas o que aconteceu? O que trouxe esse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, onde ele mostra que sim, o Flávio Dino tinha ciência da invasão do, do Congresso, ele foi notificado e ele prevaricou. Né? Essa é a realidade. E aí eu pergunto para vocês, né? será que vocês acham que é, é, seria possível um político brasileiro? De qualquer lado, tá? sabendo de uma situação dessa falar assim ah deixa invadir na hora que invadir a gente faz um escândalo fala que foram os bolsonaristas ou que foram os petistas eu tô sendo bem equilibrado aqui tá tô sendo bem justo tô falando dos dois lados a gente fala que foi um ou fala que foi outro queima o filme do outro pede a prisão de meia dúzia aí para dizer que eles são invasores é, e são mesmo tá isso é a minha opinião e são mesmo Seja de um lado ou seja de outro, fazer isso é um absurdo, porque eles destruíram o patrimônio público. E aí vem a minha pergunta para vocês. Que diferença faz na vida deles se destruírem o Congresso inteiro? que vai reconstruir. E vai reconstruir com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Não são eles que estão pagando. Né? Aí eu pergunto de novo para vocês. Se o Flávio Dino é, prevaricou, né? não cabe uma investigação aí para ver quem de quem veio a ordem e abater do salário dessas pessoas que prevaricaram? O, a reforma da, do patrimônio público, porque eles deveriam ter cuidado do patrimônio público, eles estão ali para cuidar do patrimônio público. Não caberia descontar o salário dessas pessoas, todas envolvidas, com a, a reforma do, do patrimônio público? Porque sair do nosso bolso, para eles, é indiferente. Assinar um cheque de 1 milhão ou 10 bilhões é a mesma coisa, porque não é do bolso deles. Quando a gente coloca políticos lá que não tem a menor capacidade ou dó de você que paga imposto, de mim que paga o imposto é, do que a gente, do, do dinheiro que sai do nosso bolso, eles estão ali só para assinar cheque, e o que, que é assinar um cheque quando o dinheiro não é seu? O dinheiro é dos outros, então dane-se vai roubar? Vai roubar, vai desviar vai destruir patrimônio vai destruir patrimônio, ah, vai destruir patrimônio? Ah, tá tudo certo então eu não consigo entender como a legislação brasileira é tão tão idiota, tão estúpida, a ponto de, das pessoas que a gente elege que estão lá realmente para nos representar, essas pessoas elas criam legislações estúpidas para dizer eu estou protegendo uma determinada minoria. Como eu já disse para vocês, né? eu sou contra essa história do feminicídio, sou contra. Porque quando você coloca o feminicídio, você está, é... já está previsto no Código Penal o homicídio. E já está previsto no Código Penal quando o homicídio é cometido contra uma pessoa que tem hipossuficiência de defesa. Já está lá. Então, para que criar uma nova figura jurídica com até a mesma pena? Só para dar um outro nome para pra, as pessoas dizerem, para as mulheres dizerem, ah, não, existe uma proteção que foi criada. Este parlamentar criou, uma, esse legislador criou uma legislação que nos protege. Hipocrisia, isso já existia. E aí? Pra que esse tipo de coisa? Né? Para que criar... Ah, não, mas nós vamos falar sobre a lei Maria da Penha, que eu já falei aqui que eu também sou contra a lei Maria da Penha, porque também já está no Código Penal. Por quê? Vocês conhecem a história da Maria da Penha? Entrem aqui no, no YouTube mesmo, escrevam aí, história Maria da Penha, escrevam. Assistam a história dela. A história dela é uma falcatrua. E criaram uma lei em homenagem a uma falcatrua. Cuja lei... Já está, já está tipificada na legislação que existia antes. Ah não, mas vamos criar uma nova legislação para regulamentar a mesma coisa que já era regulamentada, para passar uma imagem de que eu, legislador, estou criando em favor do povo, aí eu, eles vão votar em mim de novo e quando votarem em mim eu vou continuar é, apegado aí aos, às mamatas públicas esse é o grande problema do Brasil este é o grande problema do Brasil os políticos que nós colocamos lá são pessoas extremamente interessadas neles, nos bolsos deles e no poder que eles têm depois que eles são eleitos esquece esquece porque não existem é, eleitores não existem você que tem dinheiro você que não tem dinheiro você que não tem dinheiro para pagar sua conta eles não estão nem aí com você eles vão lembrar de você quando você for votar depois que você clicou ali apertou o seu voto esquece seja direita esquerda centro o que for essas pessoas infelizmente se esquecem da responsabilidade que elas têm lá e querem criar lei lei após lei né principalmente leis tributárias que é onde vai pegar especificamente no seu bolso vai engordar o bolso deles vai abrir mais brecha para que tenham aí desvios e o Brasil continua nessa mesma situação não entra na minha cabeça a história de um brasileiro empresário não querer crescer, porque se ele crescer, ele vai ter mais tributação e ele vai se tornar mais pobre. Crescer no Brasil te torna mais pobre. Pensem nisso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.